memória pra mim eu vejo como capacidade de dom primeiro é a capacidade de você né, se lembrar de quem você era é na infância, adolescência, enfim, né e um dom, cara, eu, eu vejo como dom também por causa dessa mania que principalmente nós brasileiros temos de historiar tudo aquilo que se passa para nossas vidas né, é isso que eu vejo